Olá, eu sou o professor Fernando Thiago e nós teremos mais uma aula de gestão estratégica de pessoas. Dessa vez, ainda no módulo 2, unidade 1, um, vamos tratar do subsistema de cargos, carreiras e recompensas. Na verdade, a gente gosta de tratar os subsistemas de cargos e carreiras como um subsistema e de recompensas e benefícios como outros subsistemas. Mas Nós vamos discutir isso durante essa aula. Então, começando agora com os cargos e carreiras, é um subsistema de gestão de pessoas, né? Então a gente vai tratar de desenhar esses cargos e também verificar como esses cargos podem ser desenvolvidos durante o percurso de trabalho das pessoas no longo prazo. Então, nada mais são esse sistema de gestão de carreiras que estradas a serem construídas. Quando a pessoa ela vai ingressar na organização e com o tempo ela pode se desenvolvendo e sendo preparada para ocupar outros cargos na organização, dentro desse sistema de carreiras. Veja, por exemplo, uma pessoa que entra como office boy em alguma organização, ela vai ali trabalhando né, junto com o setor de contabilidade, o setor financeiro, o pessoal de vendas, vai né, conhecendo a empresa como um todo, vai estudando, vai fazendo alguns cursos, vai se preparando, e de repente surge uma vaga lá para auxiliar de escritório. Bom, já está mais ou menos alinhado com o trabalho ali que está sendo executado, conhece o ambiente e os gestores percebem que ele é uma, uma excelente oportunidade para ocupar aquele cargo vago de auxiliar de escritório. E aí ele entra nesse novo cargo. E aí, passa um tempo, ele vai se aperfeiçoando, vai desenvolvendo, vai conhecendo novas tecnologias para apoiar o trabalho, vai conhecendo outros processos mais ágeis, vai se melhorando e também ajudando a melhorar os processos. E depois de algum tempo ali trabalhando, surge a oportunidade de trabalhar como técnico de contabilidade. E ele já está praticamente terminando o curso. Então, novamente, os gestores eles vão lá e, e decidem né, aproveitá-lo para ocupar esse cargo de técnico de contabilidade. Mesmo ainda faltando alguns meses lá para concluir o curso. Então, vejam, a pessoa ela ingressa na organização de um cargo e ela pode, dentro de uma estrutura de carreira, é, alcançar outros cargos dentro da organização, por meio de promoção. E aí sim, por isso que a gente chama de estradas a serem construídas. E quando de repente uma pessoa que entra como office boy, e depois de algum tempo trabalhando, assim, muitos anos trabalhando na empresa, ele chega a presidente da empresa, por exemplo, a gente vê que tem um percurso ali, uma estrada, que a pessoa galgou ali durante seus anos de trabalho, dedicação, aperfeiçoamento. Outra questão do sistema de gestão de carreiras é conciliar os interesses dos indivíduos com a organização. Então, o que a carreira vai mostrar? Primeiro, a pessoa que entra na organização, ela tem suas necessidades. Claro, ela quer entrar ali pelo salário, pelo status de trabalhar na empresa, né? por relações sociais, para se realizar, né? para prover a sua família, né? para ser importante na sociedade. Então, ela tem seus interesses mas a empresa também tem seus interesses. Ela precisa de pessoas com as competências é, de, pré-definidas né, que desempenhem bem suas atribuições. Então, em cada cargo dentro da carreira, a empresa vai desenhar as competências necessárias para ocupá e as atribuições, responsabilidades, como a gente viu né, na, na aula de recrutamento e seleção. Então, a ideia do sistema de gestão de carreiras é que a gente consiga conciliar os interesses das pessoas com das organizações. E esse sistema ele é constituído de diretrizes, né? e é um instrumento também de direção de, de, de gestão de carreira. Então, ali tem as diretrizes para poder as pessoas conseguirem subir em outros cargos. E aí é bem interessante porque algumas empresas têm esse sistema de gestão de carreiras muito bem definido, né? escritos, é, de, discutidos né para poder é, ser implantado. Mas a maioria das empresas, nas organizações, esse sistema de carreiras, de gestão de carreiras, ele não é definido de forma tácita. Né? As pessoas é, não conhecem, não tem um documento que fala assim, olha, se você trabalhar de certa maneira até as competências X, Y, Z, você vai poder ser promovido. Né? Isso, às vezes, fica muito assim, é, na percepção das pessoas. Né? Não está muito claro mas é interessante que isso seja, né, planejado dentro da estratégia da organização, que esses cargos e as possíveis promoções que as pessoas podem receber durante a sua trajetória dentro da empresa sejam muito bem pré-definidos, né, pra, até porque para as pessoas terem um senso de justiça na hora de conseguir a promoção, se os critérios são bem estabelecidos, né, bem bem definidos, fica muito mais fácil as pessoas entenderem aquilo lá como justo. E as pessoas percebendo como justo, mas né, a motivação é muito maior, o comprometimento, o trabalho fica muito maior. E o sistema de gestão de carreiras é integrado aos demais instrumentos de gestão de pessoas. Primeiro, os cargos precisam ser ocupados, então, integrado com o sistema de recrutamento e seleção. Para que as pessoas recebam promoção, precisa ser integrado no subsistema de avaliação de desempenho, que a gente ainda vai trabalhar é, com ele nas próxim na próxima aula. Então é um instrumento que ele é integrado, né? principalmente a estratégia da organização, mas aos demais subsistemas de gestão de pessoas. Por exemplo, se a pessoa precisa para ser promovida, precisa adquirir algumas competências, o um sistema de treinamento e desenvolvimento ele vai ajudar essas pessoas a terem adquirirem essas competências. Então ele é bem integrado com todos os subsistemas de gestão de pessoas. garantem o um nível de informação entre pessoas e organização. Então, como esses critérios eles precisam estar estabelecidos, não né? estão estabelecidos, mesmo escritos ou não, acaba que esse nível de informação acaba passando pelas pessoas. Né? Então, a organização determina, ó, os critérios são esses, esses e esses. Por mais que as pessoas percebem esses critérios, vendo outras pessoas sendo informadas, né? então, eles imaginam aquele rol de competência que a pessoa tem que ela foi promovida para poder se espelhar naquilo e, de repente, conseguir também uma promoção. Né? É, acaba estimulando as pessoas a seguirem a carreira. Quando isso fica muito claro, nesse né, sistema de, de carreiras claro, ou escrito, ou, ou implícito, né, acaba estimulando as pessoas a querer, né, adquirir conhecimentos, adquirir habilidades, adquirir novas competências para poder conseguir promoções, né, acender assim, na carreira, vamos dizer assim permite as organiza a organização decidir sobre oportunidades de carreira e escolher pessoas. Então, a organização é ela que direciona a carreira das pessoas. né? Ela tem que falar assim, olha, eu preciso dos cargos X, Y, Z, e esses cargos eles podem é, adquirir novas competências, adquirir mais complexidade e a gente pode promover as pessoas pra, desde que elas atendam essas novas complexidades. E essas complexidades que a gente pode desenhar, essas novas novas atribuições, né? as pessoas precisam atender as necessidades da empresa por meio da sua estratégia. Então, a estratégia de longo prazo vai falar assim, olha, daqui dois anos eu preciso ter vendedores para atender em outro país. Então, o que que eu vou fazer? Eu, eu pego aquelas pessoas que estão já no setor de vendas, né? já atuando como vendedores, é, explico para eles, olha, na, na carreira da empresa a gente tem os cargos, para as pessoas serem vendedores de outros países. Então, se vocês quiserem aproveitar essa oportunidade, os critérios são, de repente, falar um outro idioma, já ter visitado o país lá que pode ser trabalhado algumas vezes, conhecer a cultura local, enfim, tem uma série de critérios. As pessoas atendendo esses critérios, eles podem realmente ser promovidos. Mas isso sim, essa ação estiver dentro da estratégia da empresa. Porque se não estiver dentro da estratégia da empresa, a gente pode direcionar as pessoas a atuarem em uma direção contrária da estratégia. E isso pode perder competitividade. Outro ponto interessante também a ser colocado é que pode mudar ao longo do tempo. Então, quer dizer, a carreira ela não é estática. Né? Então, a gente pode montar um plano de carreiras aqui para a empresa hoje, com base na estratégia pré-definida já da, da organização. Mas, de repente, o cenário muda né? e a organização precisa rever a sua estratégia e, com isso, também rever a sua sua carreira, a né? sua estrutura de cargos e carreira. Isso é bem comum também. Né? Surge novas necessidades, de novos cargos, de aumentar também a quantidade de pessoas naqueles cargos e aí formar novas equipes, precisa de novos líderes para poder gerenciar essas equipes. Enfim, tem várias questões que podem ocorrer, né? muito influenciadas pelo... No ambiente externo, né? de repente, aumento de mercado, é, chegada de novos concorrentes, de repente, muda a legislação, enfim. Isso pode impactar a empresa e, com certeza, a carreira pode pode ser alterada. Assim. Aqui tem um, um exemplo né? também de cargos, né? e a gente pode, de repente, ver dentro dessa desse estrutura hierárquica aqui, uma carreira acontecendo. Então, se a gente pega aqui da esquerda para a direita, por exemplo, você tem lá um, um trabalhador que está no caixa. Vamos dizer que isso aqui é uma estrutura de uma farmácia, por exemplo. O pessoa trabalha no caixa, de repente ele vira um, um vendedor ou um atendente. Né? Se ele tem o um curso lá de farmácia, ele pode ser o farmacêutico responsável para atender os clientes, ou um, atender, um atendente de farmácia também que tem esse cargo. Né? E de repente ele acaba tendo um desempenho muito bom e aptidões para liderança, para gerenciar equipes, ele pode se tornar um gerente de vendas. Continuando, assim, nessa aptidão, ele fala, não, eu gosto muito dessa área de gestão, então eu vou me aperfeiçoar mais, acaba adquirindo novas habilidades, né entender a empresa de forma mais complexa, entender assim, as ligações entre as áreas, ele acaba virando um diretor comercial. E aí, com o tempo, ele pode ser promovido até a presidente porque A gente pode ver até uma estrutura né de cargos, né? tem vários cargos, e também uma estrutura de carreira que pode ser seguida. Mas isso é apenas um exemplo, né, para a gente exemplificar aqui, é, ficar mais fácil de compreender. Aqui a gente tem algumas competências que, para exemplificar também, né, é, que podem ser aplicadas às trajetórias dentro da, das carreiras. Então, umas competências comuns a todas as trajetórias, para esse exemplo, é a comunicação eficaz. Então, a pessoa, para estar dentro daquele cargo e, de repente, ser promovido, ele precisa ter comunicação eficaz, tem que atuar em equipe tem que ter facilidade de adaptação, né? Principalmente aquele caso lá do, da, da expatriação, né? Das pessoas trabalharem das pessoas trabalhando em outros países. Então muito interessante essa facilidade de adaptação. A pessoa precisa se adaptar rápido, né? Porque se ela não se adapta, ela não consegue desempenhar bem. A capacitação precisa sempre estar capacitado. Né? E aí tem as competências, aqui, por exemplo para os cargos gerenciais, para os profissionais e operacional. O gerencial profissional e operacional ainda tem alguma, algumas competências diferenciadas já. Por exemplo, do gerencial aqui não tem alguma específica, mas embaixo vai ter. Para todos os cargos profissionais, tem orientação à qualidade, uma competência. Interação com o sistema, outra competência. Né? E para os cargos profissionais, aqui, administrativo, gestão de recursos e prazos. Os cargos técnicos, gestão de recursos e prazos, também é outra competência é, importante. O operacional tem que ser multifuncionalidade para esse caso aqui, específico. Né? E aqui o gerencial tem, tem competências específicas né? orientação ao negócio e a estratégia, planejamento e gestão de recursos. Então, o, o gestor dessa empresa ela precisa dominar né? essa, essa, essa questão de planejamento, de gestão de recursos né? e sempre atuar voltado para a estratégia. Então, a, a gestão de cargos e carreiras né? Eles traçam desenho, né, esse perfil dos cargos e tenta estabelecer uma forma das pessoas é, se locomoverem, né, se moverem dentro dessa estrutura de cargos da organização que a gente chama isso de carreira. Bom, um outro um outro subsistema que a gente vai trabalhar nessa aula é o subsistema de remuneração e recompensa. Então, como a gente viu lá no subsistema de cargos e carreiras, para cada cargo ele deve ter uma remuneração, né? A não ser, no caso de organizações voluntárias, que aceitam é voluntários. Mas mesmo é, no trabalho voluntário, ele pode ter alguns benefícios. Né? Por isso que a gente chama o subsistema de remuneração e recompensa. Porque as recompensas podem não ser apenas voluntárias. Então, como que a gente remunera e recompensa as pessoas? Hein? O primeiro ponto interessante de se analisar é que esse sistema de remuneração, pagar as pessoas e remunerar, recompensar as pessoas, é um fator de justiça no trabalho. Então, se a empresa consegue remunerar adequadamente, não é remunerar muito ou remunerar adequadamente, baseado no mercado de trabalho, baseado nas atribuições, né? a pessoa, de certa forma, percebe isso como uma justiça. né? Olha, eu dei o bem, eu pelo adequadamente, que eu trabalho com Agora, se ela percebe que a remuneração é muito baixa, pelo trabalho que ela realiza, ela já acha injusto. Tem né? é injusto mas continua porque precisa do dinheiro, né? esse exemplo. Enfim, então é um fator de justiça no trabalho. Outro ponto, é, que é uma forma de diferenciar os profissionais. Geralmente, se a gente pega profissionais da mesma área, né? administradores, o né? ah, administrador que ganha mais ou que ganha menos, né? em tese a gente já imagina que o que ganha mais é melhor. É melhor do que o que ganha menos. Enfim, né? Mas é uma forma de diferenciar os profissionais. Né? É, Existem vários tipos de remuneração, tem a remuneração fixa, variável, e tem também a utilização de benefícios. Então, a remuneração fixa é um acordo né que se faz com a organização, entre a organização das pessoas, que se recebe um determinado valor para trabalhar, né, para desempenhar algumas atribuições. E esse valor tem que ser no mínimo, no salário mínimo, né, no Brasil é definido isso, né, você está no salário mínimo. Normalmente, a não ser é, tempos parciais, mas fechado 44 horas sem remuner por remuneração né? tem que ser pelo menos o um salário mínimo. A remuneração variável, ela pode ser por desempenho, né? tem várias formas de, de pagar remuneração variável, tem é, comissão por venda, por exemplo, né? bônus de final de ano, é, bônus por produtividade, então, tem várias formas de fazer um pagamento variável. Né? É, pode ser um prêmio, um né? prêmio, um prêmio em, em, em dinheiro, né, um bom desempenho, com inovação, tem várias formas. E também pode ser feito por benefícios. Né, um plano de saúde, para, para a pessoa, pode ser também um vale alimentação, né, um ticket alimentação, um de transporte, enfim, né, um, um creche para as crianças. Tem várias formas de, de também utilizar esse benefício. Qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um? A remuneração fixa, obviamente, é muito mais fácil para a organização, embora tenha as questões de impostos, princípios né, a organização sobre a remuneração fixa, que não é tão interessante como os benefícios, mas ela é mais fácil de administrar a massa salarial. A variável, aí já é um pouco mais difícil, porque você tem que ter indicadores que mostrem como que as pessoas podem receber. Aí, por exemplo, geralmente, aquela bonificação do final de ano, né, que é o Geralmente é pago, né? participação dos lucros, por exemplo, é pago aqueles trabalhadores que desempenharam muito bem esse seu papel, não tiveram nenhum problema de, de falta, de. algo né, ruim, ruim, alguma falta, né, tanto de não ir ao trabalho, como alguma falta de fazer algum trabalho adequadamente. Então fica difícil medir isso, né? é, mais, é mais complicado. Realmente, como é a comissão de vendas é um pouco mais fácil, porque você tem né, a questão contábil, né, os registros contábeis das vendas e remunera por conta disso. E aí os benefícios, a vantagem dele, é que a gente acaba igualando as pessoas dentro da organização. Porque por mais que os trabalhadores tenham o mesmo cargo, vamos dizer assim, vamos dizer, um grupo de trabalhadores trabalham no mesmo cargo, mas um tem uma família maior, outro tem uma família menor, nenhum, de repente não é tão bom com finanças pessoais, o outro é. Então, essas, essas recompensas de benefício acabam ajudando muito o trabalhador a manter a média da, da remuneração, né? E isso acaba impactando muito nas relações sociais do trabalhador. Né? Então, quando a gente paga um vale de transporte, um vale alimentação muito bom para o trabalhador, você, a empresa acaba contribuindo aí na questão alimentar da, da família do trabalhador, né? Por mais que ele não seja muito bom, ele né, está né, pelo menos aquilo lá garante a alimentação. Uma questão de creche, né, todas as crianças da organização assim, têm uma, uma creche ali em volta, ou então utilizar a mesma creche, né, uma creche no mesmo padrão, isso acaba né, estreitando, ajudando muito nas relações sociais. Então, enfim, né, cada uma tem os seus benefícios, né, e é um subsistema importantíssimo, que tem que ser realmente bem pensado, para que a gente não perca também trabalhadores para outras organizações, tem que estar alinhado à estratégia organizacional, e é extremamente importante também. Se a gente não remunerar bem, não remunerar adequadamente, as pessoas tendem a não desempenhar bem a sua função e, de repente, até sair da organização. Então, fechando aqui essa aula, né, tanto a gestão de cargos e carreira como a remuneração estão intimamente ligadas à estratégia. Então, não adianta pensar os cargos, as carreiras e a remuneração se não estiver ligado à estratégia. E o tipo de remuneração também. eu vou pagar remuneração fixa, variável ou de benefício, também tem que estar ligado à estratégia. E é olhar muito o mercado de trabalho também. E acaba contribuindo no desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, desenvolvendo as pessoas, elas vão atuar de, de uma melhor forma. Então, a gente acaba também contribuindo no desenvolvimento e no desempenho da, da organização.